finalmente estamos voltando para Galway Volta em Gaui, uma notícia boa e uma ruim A boa é que chegou uma câmera que eu tinha encomendado pelo eBay E a ruim é que meu laptop quebrou Quebrei a tela dele E nós vamos ficar alguns dias sem vlog Não posso ficar muito tempo sem computador Por causa dos vídeos e porque também Eu estava até a tampa de trabalho para as pessoas que perguntam se vale a pena comprar pela internet Ó Essa é uma Canon G7X, né, que eles falam aqui E é uma ótima câmera para vlog, pra quem, principalmente para quem está começando É uma câmera fácil de manusear É bem simples e ela tem altíssima qualidade E comprei em segunda mão e nós vamos ver o estado que ela está é, Notinha Aqui está a menina, ela é super compacta, excelente estado de conservação. Segundo o cara lá que comprou, ele comprou a câmera faz uns quatro meses, mas usou ela duas vezes, então ela está todinha é, bem conservada. Como vocês podem ver, não tem nenhum risquinho, nem nada, nem o display. Está tudo ok. Vamos testar. <música> Sendo bem, hoje nós vamos a pé. Fica vendo que legal o sotaque do coreano. Hi Hong, how are you? Hello, how are you? Good. I am away. Uh, I am maybe, I think, at, uh, 15 minutes far from you. But 15 uh, minutes. 15, yeah. Where are you? I'm uh near the bus bus station bus station the code station uh, yeah. uh, the building yeah, yeah, station ah okay yeah. can you do you know uh, in front of the uh, code station has a um, touristic information is on, yeah, on the yeah, corner yeah, I know. you can wait for me yeah, like okay. the, there's many things to see there so you can wait for me there I'll be there in maybe yeah. 16 or 17 minutes sorry but okay okay okay sorry my late Oh, yeah, okay. Okay. ok. See you later. See you later bye. Yeah. O Hong é um coreano que nós conhecemos em Cardiff, onde a Enjoy tem uma escola parceira também. Cardiff fica no país de Gales, é um país muito bonito. Inclusive, uh, tenho postado alguns vídeos, né, da nossa experiência em Cardiff. Depois vocês podem olhar, que eu vou deixar o link aqui. Aliás, para as pessoas que perguntam, qual como que seria uma boa escola, realmente, assim, uma referência de uma boa escola para vocês. Mesmo vocês que querem estudar aqui na Irlanda, né? Porque é a mesma coisa, tem boas escolas aqui também. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos, nesse botãozinho. How you doing, buddy? Hey. Hey. Hey. Do you mind to be my vlog? Hey? Do you mind to be my vlog again? Hey. Are you shy? Marvel. Hey. This is my friend Hong. Nós hey. We met Hong before. Yeah in Cardiff. Cardiff, Wales, it's a nice city, isn't it? Yeah, it's an nice. amazing city, and Hol Hong just came to Ireland to visit. Visit you. Huh? Visit myself? Yeah. Really? Yeah. yeah. It's not the Cliffs of Moher? No. <laughs> <laughs> That's a pleasure for me, buddy. <laughs> nice. So now we're gonna have a, a lunch. Yeah. Uh, I try to find something cheap for us. Uh, do, you, do, you, do you recommend some Irish food? Irish food? Não, <laughs> não? <laughs> <laughs> Why? Because I eat Irish food for não. years. <laughs> And you know, in Brazil is it's the same in não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Every day we eat something different and um, in Brazil. And here, we every day they eat like the same stuff, like, <laughs> like potatoes, potato. <laughs> potatoes, potatoes with something, you know. And there's, here's uh, some Mexican restaurant. Mexican. Yeah, like and there's a, there's a new one. It's very cheap. It's like five euro. Oh, just it's a lot euro? of food. Food. And uh, because it's new, so that the price is like a promotion, you know, promotion prices. And then we can go there. Yeah. So, okay? Yeah? No problem? No problem. Fine. Bye. We are looking for some present. Yeah, for present me? for my friend. <laughs> yeah, for you. <laughs> I have no money for two presents. <laughs> Acho que você não gosta de risco, eu sei que você gosta de cerveja, eu cerveja. Oh, yeah. Nossa. Ah. Bom, eu não sei se vai curtir, eu comprei as que eu gostaria de ganhar ah, <risos> Pera, é, Parabéns, é cara, foi não, é não ter vindo antes, mas hoje não foi ah, e... correria pra correria <risos> Vamos combinar o um enjoy meeting amanhã? Amanhã? Uma piscina. Tá Eu tá. vim aí... Esse menino que vocês viram agora, o Johnny, é um dos representantes da Enjoy aqui em Galway. Ele está com a gente já desde o comecinho, ele apostou na Enjoy, quando a Enjoy ainda não tinha nem saído do papel. Ele, ele deixou três trabalhos, ele tinha três empregos aqui em Galway, só para trabalhar com a gente. Graças a ele a Enjoy chegou onde está, eu digo isso porque a gente recebe muito feedback positivo dos alunos, que falam que o Johnny é como se fosse um pai aqui em Galway, porque realmente ele tem toda uma atenção especial, ele cuida da casa, ele ajuda os alunos com acomodação, uh, enfim, ele dá altas dicas aqui, ajuda pessoas com várias, várias coisas todos os dias quando os alunos chegam. Então, Johnny, muito obrigado por tudo, apostou na gente aí desde o comecinho, aqui estamos nós e vamos continuar assim. There is my school that uh, first building the bridge news. Yeah. There is my old school. I studied there for three months. Mm -hmm. and English English school. English school. yeah. And we have about a hundred students from Enjoy Intercamp there. Uh. <laughs> <laughs> not already not now, but in total, you know in one year. Uh. Yeah. Some some of them finished the course and are there any ancient Asian... Or... Sim, é a lot. Uh, yeah. Korean, Japanese, oh. um, Chinese, Thailand, um, Thailand, thai Thailand, Thailand people. Yeah. yeah, from, yeah. from Switzerland. Bom, acabei de voltar para casa. Tivemos uma reunião aí com uma pessoa que vai começar a trabalhar com a gente. Que vai poder ajudar a Anne na parte administrativa e também vai dar um suporte para os consultores. Consequentemente eu vou ter mais tempo de fazer mais vídeos. E agora estamos indo lá para o centro e.. porque nós estamos vendo aí um escritório para lugar. Um lugar onde nós podemos trabalhar numa mesa e não um sofá. Vamos ver. Vocês não sabem. Vai contar? Vai contar? Vamos contar, né? Lógico. Yeah. A Enjoy agora tem um escritório Para <risos> todos vocês que perguntam Mas a Enjoy tem um escritório físico? Sim! Sim. Agora temos! Aqui em Galway Porque antigamente, né, até então, nossas reuniões eram todas em casa Os meetings né, com os estudantes novos eram lá na acomodação da Enjoy Então agora vai ser tudo nesse lugar Agora estamos indo lá para acomodação Último compromisso do dia Passar no supermercado Comprar umas pizzas, um refrigerante E fazer o Enjoy Meeting Que é aquele encontro que a gente faz aí quase toda semana Quando entra o pessoal novo Que eu vou sair de lá tarde E eu não consegui fazer tudo o que eu queria fazer hoje <risos> Me sinto impotente quando eu não conseguir Quando não consigo realizar todos os compromissos Ainda falta falar com um montão de gente Então provavelmente hoje eu vou até de madrugada vocês pensam que aqui na Europa não tem trânsito, olha aí ó, é isso aí que vocês estão vendo, esse é um dos motivos que a gente pensa seriamente em não ter um carro, porque você pode fazer tudo de bike, tirando a parte da chuva né. <música> Spicy? Not spicy. Not spicy. Very nice. I like as well. Especially because it's cheap.